É. minha pose sexy aqui, totalmente sexy. Pode camisa aqui, ó. aqui no que eu Pode pegar, Tá, E aí pessoal, me chamo Douglas, Lucas e Gilmar. <risos> é, Bem-vindos ao primeiro vídeo do ano do Quatro Cabas do Gilmar. Não é o primeiro vídeo do ano, não, é o primeiro vadiando ano. Primeiro vadiando, verdade. Então pessoal, a gente fala de tema bacana e de um jeito bem paradoxal. Tá? A gente vai falar, com certeza, primeiro vídeo, primeiro vadiando do ano, e vai falar sobre os melhores encerramentos. Os anime, né? as melhores Ends, as mais cativantes. Né? Então o que pode falar sobre o principal? Bom, é, vou falar aí de um anime que a gente recomendou em alguma primeira impressão aí. É, quem acompanha o canal sabe que é de Inu Yashiki. Pra quem bem sabe, Inuyashiki é aquele anime que o protagonista é um senhor idoso, né? E aí vocês já podem perceber que realmente é um anime que veio para romper com muitos estereótipos de animes, né? Então, é, a abertura... A, a abertura não, o encerramento é, é desse anime aí e fiquem aí com o encerramento aí. E aí pessoal, beleza? É, o ano que eu escolhi a Andy, no caso foi a segunda Ending de Hunter vs Hunter. por que eu escolhi essa Porque essa era ela combinava com o final do episódio, quando o acabava, tocava essa música assim, dava aquela sensação de... Vibração de você querer ver o próximo episódio e ficar louco para ver o próximo episódio, é sério. É, para quem não conhece, é Hansander, é um anime do Togashi, o mesmo criador o Wakushow, e conta a história de um universo fantástico onde pessoas muito bem dotadas, como os antes, são contratadas para mais diversas serventias. E o pessoal principal com que é Miral Hunter, ir encontrar o pai dele, que é um cidade um Hunter picada de galaca. Então pessoal, existe uma N surpreendente, eu vou falar um pouquinho que é justamente uma anime, a anime da segunda temporada de Shingeki no Kyojin, que eu já falei aqui antes nos vídeos anteriores, que é, sem dúvida, o meu anime preferido, por se tratar de um roteiro surpreendente, com um top twist incrível, um hype inacreditável, trata-se da obra de Hajime Sayama, e é, para mim, na atualidade, um dos melhores animes já, já feitos e um dos melhores mangás também já escrito até hoje. Então, essa end essa que eu estou falando agora, a Endy 2, da Shigeru no Kyojin, é uma end muito bonita, é aquele tipo de trabalho que você vê e você não sabe o que é que sente, é, você fica agoniado, você fica maravilhado com, com a beleza daquilo tudo, sem falar que ela já traz muitos elementos do próprio anime, quem acompanha o anime ou está lendo o mangá percebe muito do que está tá acontecendo, aparece na end e ele traz de um jeito absurdamente lindo, como o Rájum sempre faz, que é cartaz público. Então, pessoal, uma das aberturas, das, dos encerramentos mais bonitos que eu já vi até hoje é essa, esse encerramento que é justamente do, da segunda temporada time Shinikima que eu vi, na minha opinião, um dos melhores animes já feitos até hoje. Então pessoal, é, esse foi mais um Variando e, Ou o primeiro né, se você chegou agora no canal Sim. Então... Sim. Então, é, se inscreva no canal, curta, compartilhe aí, com os passos <risos> E é isso pessoal, até a próxima, falou! Isso. Eu, eu, eu, eu, não, não, não é nem de pica, não é é de quando ele fala de pessoas super adotadas. Eu, eu pensei logo aí ele edição aí, botou aquele...